Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Free Fire Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, galera, o esconderijo de mestre O primeiro esconderijo aqui, é aqui no purgatório, é nessa casinha Galera, ó, esses esconderijos, foi esconderijo que eu juntei de pessoas que pegaram mestre E eu perguntei pra eles os esconderijos que eles usavam, tá? Então eu juntei todos eles e fiz um vídeo pra vocês, beleza? Ó, chegando aqui nessa casinha, galera, vocês deitam aqui, ó Lá de cima, ninguém vai ter visão de você, tá? Da frente do morro também, ninguém vai ter visão de você por causa dessa chaminé E lá de baixo, galera, ó, lá de baixo, lá, não precisa se preocupar Porque lá não pega a mira, mesmo com a mira 4x, mesmo com a WM, não pega Pra ele, a mira pegar, ele tem que chegar naquelas casinhas ali, ó Mas se ele chegar naquelas casinhas pra mirar em você, a mira não vai pegar Porque vai pegar só embaixo da casa, entendeu? Você vai ficar fora de visão Então aqui é um belo esconderijo, galera E pode ter certeza, a primeira e a segunda sempre vai fechar ali é, Aqui nesse mapa, muita gente cai em cima dessa casa aqui, ó ó tá no top 45 tem um cara lá em... ó morreu no top 45 vai perder no mínimo 50 pontos esse não é um lugar bom para se esconder é o outro outro esconderijo galera o segundo é aqui nesse mapa do Bermudo tá você cai aqui nessa casa fica aqui perto da do lado da PEC, né? fica quase no meio do mapa a primeira safe sempre fecha aqui galera a segunda safe às vezes fecha, a maioria das vezes fecha, mas pode acontecer de não fechar a segunda safe e a terceira, tá? Mas é, é 90% de chance da primeira e a segunda safe fechar aqui. Lá de cima do morro não tem como mirar aqui, tá, galera? Não pega aqui. A mira só pega lá embaixo da casa, tá? Não pega aqui em cima, não se preocupe. Ó, o Neymar, o Neymar tá jogando. É... E lá de cima ninguém te pega e aqui de baixo também, galera. Ó, não tem visão, tá bom? Nós na hora de descer... Tem uma escadinha bem aqui do lado, você pega e pula lá em cima e não perde dano, beleza? Aqui nesse mapa, muita gente cai em cima daquela casa, ó. Tá vendo? você cai em cima dessa casa, é uma bosta, velho. Não cai aí. Isso não é um lugar bom. Aí você vai pedir só a avó pra te ajudar. Bom, galera, o outro esconderijo é aqui no mapa Purgatório de novo. A gente vai caindo aqui na, nessas casinhas vermelhas que tem. Fica quase no centro do mapa ali do Purgatório, tá? Fica do lado de cá do rio, que sabe, a maioria das vezes fecha aqui. Você chega aqui, ó, e deita aqui. Se dá uma encostadinha na parede, ó, você consegue ver o lado de dentro da parede quem que tá chegando ali. E ninguém vai te achar aqui, galera. Ninguém vai te achar. E na hora de descer, você não vai perder dano nenhum, beleza? Olha lá, ó, tá vendo? Dá pra você ver pro lado de dentro ali quem que tá chegando, se tem loot olha lá, tá vendo? Já tô vendo uma K-47, munição, munição de 12. Bom, galera. O outro esconderijo também aqui em Purgatório. É, esse aqui eu acho que vocês já viram né que a, Foi aqui que eu me escondi até pegar a mess Na, na primeira e segunda vez que eu peguei mess na, na temporada aí Você chega aqui em cima e deita Fica aqui em central tá galera Essa. Você cai aqui ó e deita aqui acabou Você fica olhando ali porque aqui é um lugar Muito bom de luxo Aqui é um esconderijo demais para quem vai fazer a tática do gás Porque central é um lugar muito bom De, de loot Kit médico e cogumelo essas coisas Então para quem vai fazer é, Tática do gás é muito bom Bom, galera, o outro, é, o outro esconderijo fica aqui no Bermudo também. É, você vai cair em cima dessa casa aqui, ó. Fica aqui perto de Bimazaki. A primeira e a segunda safe, obviamente, que vai fechar aqui, né, galera. Isso aqui é impossível não fechar a primeira e a segunda safe aqui, ó. Você vai deitar pro lado de cá, galera, tá vendo? Ó, do lado de cá, dessa quina. Né? Se você deitar aqui desse lado, tem uma pedra lá, ó. A pessoa sobe lá em cima, mira aqui em cima e você morre, tá? Então você tem que ficar desse lado aqui, ó. Deita aqui, acabou. e Tchau, obrigado. É, bom, galera, o outro esconderijo... Você chega aqui em River City ou ali em Plantation, você pode lutear tranquilo, tá? Esse esconderijo é muito bom, porque você pode lootear é, e pode ficar escondido no, já com loot, beleza? A primeira safe provavelmente vai fechar ali, porque muitas vezes fecha ali perto de Spearhead, Então você luteia um pouquinho mais ou menos ali. E vai é, pra esse esconderijo. Você nunca vai morrer, é, perder pontos. 50, 60 pontos aí no início. Nunca vai ser o primeiro né, da partida a morrer. Você usar esses esconderijos, galera. Porque o que não deixa você pegar Mestre é. É, é a, a negativada de ponto. Quando você negativa um ponto, entendeu? Isso é o que faz você perder ponto. É, isso é o que faz você não pegar a Mestre. Não deixar você pegar a Mestre. Porque você joga duas partidas, você ganha 30, 25 pontos em cada partida. Beleza, 50 pontos. Mas se você perder uma e morrer no início ali, você perde 50 pontos. Então, as duas partidas que você jogou, você jogou no mato. Entendeu? Se você sempre fizer isso aqui, você nunca vai perder ponto Nunca vai perder 50 pontos, 60 pontos, 40 pontos. O máximo, se você perder, no máximo, é 10, 15 pontos. Então, isso aí em uma partida, você recupera, galera. Entendeu? Esse esconderijo... É usado não pra você ficar no esconderijo até, até as, todas as safe fechar. Não é assim. O esconderijo é só pra você sobreviver a primeira e a segunda safe. A terceira safe, aí você vai brigar, você troca tiro, faz tudo. Entendeu? Mas o esconderijo é pra você sobreviver pelo menos a primeira safe sem é, morrer. Tá bom? Você tem que sobreviver a primeira safe ali. Ficar no top 30 pelo menos. Aqui eu já tô no top 28, ó, 27 agora. E esse é uma partida ranqueada, galera. Não é modo clássico, tá? Só que aqui eu tô em, em diamante 1, então não, não conta, né? Porque em diamante 1 ali, né, igual jogar em, é, em platina 4, platina 3, eles morre muito rápido. Então, galera, se você quer pegar mestre, cara, olha, ainda dá tempo, a temporada vai reiniciar dia 27. Então até dia 27 você faz esconderijo, galera, faz a tática do gás, pode ter certeza absoluta, galera. Eu garanto pra vocês, vocês vão pegar mestre sim, tá? Nunca desista, galera, não pode desistir nunca. Eu pensei, né, galera, na época eu pensei muito em desistir de pegar mestre. Ah, não vou conseguir nunca mesmo essa bosta. Pensei muito em desistir, mas eu, não, eu não, não desisti, galera, eu continuei e até que eu fui aperfeiçoando, fui a, é, fazendo é, me escondendo no esconderijo, fui fazendo tática do gás, fui aprender a trocar tiro, é, agilidade, rapidez na, na, na movimentação do personagem, entendeu? É, jogar o gelo, jogar o gelo hora certa, estratégia, esconderijo, galera, muita coisa ajuda, entendeu? Então, às vezes você tem uma internet meia ruim ali, um celularzinho ruim. Então, você, vale a pena você se esconder, galera. Se esconder não quer dizer que você é ruim, que você está se escondendo. Não. É só uma estratégia que você usa para sobreviver à primeira safe sem precisar de trocar tiro. Você sobrevive à primeira safe sem precisar de trocar tiro com ninguém. Beleza? Então, você vai vir aqui, ó. Tem uma ponte velha aqui atrás. Sempre tem um upador ali também, tá? Então, se tiver um colete, você chega ali, já upa o colete e já vem pra cá, ó. galera olha que sensacional aqui você não nada tá vendo esse esse canto aqui ele é meio bugado tá vendo eu vou entrar dentro da água galera. olha só não dá nem para acreditar eu tô literalmente dentro da água e geralmente quando você entra dentro da água você fica é, é, nadando né e aqui não galera esse canto aqui ele é bugado você não nada você fica lá dentro da água literalmente olha só para vocês verem. olha só o personagem fica com o corpo desmontado você pode atirar atira à vontade galera. ninguém vai saber onde você tá ninguém vai saber onde você tá aqui galera você, você vai tá tirando vou deixar um gelo aqui pra vocês terem uma ideia da altura da água olha só tá vendo o gelo fica praticamente 100% dentro da água e o gelo é um pouquinho mais alto que a gente Ó, até a granada explode lá dentro tá vendo galera é sensacional esse esconderijo muito bom é um dos melhores que eu acho aí que eu uso muito porque eu sempre lutei ali em Riverside é, Eu então lá em, em Mil né eu estou aqui, em chip hard, eu lutei aqui do lado E corro para cá pra esconderijo e aqui até a safe fechar Como vocês viram aí a primeira safe já fechou aqui Provavelmente a segunda, a segunda safe Não vai ficar aqui Mas sobrevivendo aí a primeira safe Já é muita coisa Já é muita coisa mesmo Olha só, você pode deitar aqui Você pode andar baixando Pode fazer o que você quiser aqui galera Você vai ficar dentro da água literalmente é muito legal galera, esse foi um dos melhores que eu achei até hoje E eu uso todas as partidas quando eu quero pegar mestre Quando, em todas as temporadas né, que eu quero pegar mestre Porque você não é negativo galera, olha só, dá até pra sentar no trono Que eu vou colocar o trono bem aqui na... no cantinho, Vou ficar completamente dentro da água Aqui fica perto da parede, nesse pra cá, isso, olha só que legal É muito top galera, ó, quem não for inscrito no canal, se inscreve, beleza? E assiste esse vídeo até o final ainda que tem uma surpresinha pra vocês aí da é, relação à guilda, beleza? Nossa, é sensacional, galera. Eu me apaixonei por quando quando Fica sabendo do meu cachorrinho, ó. Meu cachorrinho não entra dentro da água. Bom, galera, se você assistiu esse vídeo até aqui, então você deixa, coloca nos comentários aí o seu nick, tá? Se você quiser entrar na minha guilda, Alfa...